A gente está aqui nesse momento arte pela Democracia. O país está passando por um momento muito delicado nessa história recente da democracia. Assim, estamos em, em, em vias de sofrer um golpe. Então a gente tem que resistir, porque o Congresso, o Congresso Nacional é um dos congressos mais conservadores, mais, mais corruptos. A política brasileira já com né, uma avalanche de corrupção há anos e agora está explodindo. Isso eu acho até positivo. Está explodindo, mas realmente nós estamos num momento bem delicado porque, porque esse, domínio, esse domínio dessas pessoas, do sistema, do capital tá, pode, pode prejudicar um pouco a nossa trajetória de conquistas. Talvez essa turbulência consiga gerar uma explosão de coisa boa, isso é isso que a gente está batalhando aqui hoje, nós artistas que sofremos tanto com, essa, com esse sistema desumano, que é o capitalismo né? que a gente conhece, então é que a gente está batalhando, lutando e a gente vai vencer isso. <SILHopos>